Aonde você tá agora, tá com a cabeça da no além, nunca para pra pensar Que não dá pra acreditar, meu bem Vem, me faz um carinho E sai de volta com seus amiguinhos não, se eu vou deixar você brincar com Nunca pare pra pensar no nosso amor, é ó meu bem Não sei não, se eu vou deixar você brincar com meu coração Não sei não, acho que não dá, mais não Não sei não, se eu vou deixar você que aqui sozinho.